o que a gente tem falado até agora era mais ou menos algumas premissas do que a gente gostaria de discutir agora sim a gente vai entrar é, no âmbito da ótica realmente né no sentido de, de obter alguns resultados novos que que são em parte a aplicação daquelas equações do eletromagnetismo a, a propagação dos campos eletromagnéticos em algum meio na interface entre dois Meios, né? Então eu gostaria de, de começar pela reflexão E refração Numa fronteira plana E a gente vai estudar como a, a, o campo ou a, ou a radiação eletromagnética atravessa uma fronteira e isso vai nos levar às, às equações de Fresnel. Então a gente tem uma fronteira. Essa fronteira, claro, não é distinta do meio em si. né? Eu estou desenhando com duas cores só para ficar uh, mais claro e a gente tem uma onda incidente que eu vou colocar aqui como como i e representar por pelo k parte dessa onda vai ser refletida Então, a gente vai chamar todas as quantidades linhas que são refletidas e representar por um R quando necessário. E parte vai ser transmitida. E aqui a gente vai chamar sempre de duas linhas as quantidades transmitidas. A gente não vai falar de... vai evitar falar refração para não confundir com reflexão... Refletida, refratada Então vai falar mais em transmitida né? Então aqui eu tenho um meio 1 um. E aqui um meio 2 Esse tem essas propriedades Esse tem essas na discussão que a gente vai fazer aqui, a gente vai desconsiderar as propriedades magnéticas do, dos meios, né? Porque, em geral, é muito mais incomum, ou pelo menos dentro da ótica, é mais incomum, ou, ou complica um pouco, a gente considerar também as propriedades magnéticas. Né? Em geral, é um dielétrico, né? Como, por exemplo, o caso mais comum uma lente de, de vidro, né? Em que o campo está tá atravessando, né? Depois a gente pode estender a discussão para incluir outros casos mais atípicos. Né? Então, cada uma dessas parcelas vão ser ondas, como a gente estava descrevendo. Né? Kr menos ωt. Kr menos ωt. Kr ωt duas linhas r menos a gente para ser coerente na nossa descrição né é necessário que exatamente na fronteira nota de novo aqui eu estou desenhando só a direção de propagação né mas então de novo a gente tem aqueles planos aquela onda plana que está se propagando se a gente considera uma posição num instante de tempo essa num determinado instante de tempo, essas ondas têm que ser contínuas, quer dizer, todas elas têm que, num certo ponto, num certo instante, se eu pego essa descrição, essa descrição e essa descrição da onda, tem que todas dar a mesma coisa. Ou seja, todas essas, num instante de tempo, numa certa posição, tem que dar o mesmo valor. O que significa, então, que na fronteira, num ponto da fronteira, num certo instante... Eu tenho que ter igualdade entre essas componentes espaciais, né? Tá? Imagina que isso é num certo instante, né? Isso tem que valer para todos os instantes, mas é, pensa num deles. Bom, isso significa, então, que os vetores K... Todos eles são coplanares. E esse plano, que é definido por esses vetores, é chamado plano de incidência. Então, os ângulos, os vetores... um índice de refração aqui outro índice de refração né? além desses, desses desse produto escalar né, que representa é, qual é o estado da onda né, qual é a intensidade do campo naquele ponto as componentes da, desses vetores na fronteira também tem que ser iguais né? então depois a gente vai falar com mais detalhe porque que, que que as componentes tangenciais aqui tem que ser todas iguais, né? Mas então, as componentes tangenciais são iguais. Então, isso significa... Bom, agora, como tanto a onda incidente quanto a refletida estão no mesmo meio, então significa que o K e o K' são iguais em módulo. né? Ou seja... Pegando essa primeira parte, que o teta é igual ao teta linha. E depois, pra, comparando então a parte incidente, a transmitida a gente tem o seguinte K duas linhas sobre K é igual ômega sobre U né? lembra que a definição ou a definição não mas a velocidade no, no meio pode ser escrita dessa forma né Ômega sobre U. Né? Bom, a frequência da radiação não pode mudar, né? porque isso é uma característica da fonte, digamos assim. O que pode mudar é o comprimento de onda de acordo com a velocidade no meio. Mas, então, a frequência da radiação não, não pode mudar, é a mesma nos dois meios. Então, eu fico. Multiplico por C em cima e embaixo, então tenho. Às vezes se escreve isso como índice de refração relativo, né? Então, como a gente tem K senθ é igual K2 seno de θ2, a gente acaba podendo escrever que N. 1 um, seno de teta é igual a n2 seno de teta, duas linhas, que é a lei de Snell, que vocês já conhecem. Né? A gente está deduzindo ela do, das condições de, de fronteira. Bom, com relação às amplitudes... os campos, né? Então, o incidente, o refletido, o transmitido. Então, a gente obteve essas relações há duas aulas atrás. e aqui a gente vai ter então dois que estudar dois casos separadamente que é como que que o campo elétrico incidente na superfície de novo vou tentar desenhar como que o campo elétrico incidente na superfície tá orientado com relação à superfície a gente tem dois casos limites né o campo paralelo ou o campo perpendicular então Aqui está o plano de incidência. Aqui está a fronteira. Certo? E aqui está o plano definido pela onda incidente, pela onda refletida, pela onda transmitida. Tá? Vou desenhar, vou achurar aqui a fronteira, aqui o plano I, aqui o R, aqui o T. Então, para cada, para cada campo, né, aqui, tá, digamos, aqui tá o K, mas eu posso ter duas direções, né, uma direção paralela, eu não vou dizer qual é o campo, porque então eu vou estudar os dois é, como sendo paralelos ou perpendiculares. Ou perpendicular. Aqui a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Então essas componentes aqui paralelo se refere ao plano de incidência, né? Então, paralelo ou perpendicular está se referindo ao plano de incidência. Então o, o campo elétrico pode incidir na superfície paralelo ao plano de incidência, ou ele pode incidir na superfície perpendicular ao plano de incidência. E o caso geral, um campo qualquer, né? não significa que ele sempre tem que estar orientado assim, um campo qualquer vai ser uma combinação dessas duas componentes. Então, se eu estudo os dois casos limites, eu consigo também descrever o caso geral. Certo? Então, primeiro, vamos, vamos, antes de prosseguir né? nessa análise, vamos pensar... Vamos falar um pouco da, da análise da fronteira, como é que são as condições de contorno, né? E daí depois então a gente... A gente parte para... Isso vai nos auxiliar nessa análise, né? São, de certa forma, condições de contorno. <risos> Bom, eu vou, eu vou falar de um campo é, elétrico, certo? Eu acho que isso é simples de generalizar depois para todos os campos. Essa análise vai servir para todos os outros campos. Eu tenho a fronteira. Tá? Eu tenho um campo aqui. Eu tenho um campo aqui, tá? Vou fazer esse bem intenso e as suas componentes mais tênues. Bom. Então, ah, desculpa, aqui a parte normal, a superfície, a parte tangencial, da mesma forma. Bom, voltando à equação de Maxwell. Do, do campo elétrico é a variação do, do fluxo magnético, do campo magnético, né? densidade de fluxo. Bom, da onde que veio isso? Se vocês lembram, a gente pode substituir isso por uma integral num caminho fechado do E vezes o DL. E daí, do outro lado, ou a gente escreve assim, O fluxo magnético. Hoje a gente escreve. Né? Essa superfície é aquela limitada por essa curva. Né? Então a integral do campo. A integral do campo elétrico. Ao longo de toda essa curva é igual o fluxo, a variação do fluxo magnético ao longo dessa superfície. Tá? Mas o que, que significa isso? Então vamos desenhar qual seria uma curva fechada. Tá? Vou desenhar uma curva fechada para a gente fazer essa integral. Esse lado tem comprimento L, esse L, esse DY. Y, então essa minha integral numa curva fechada do E dL vira uma soma no vou chamar aqui ramo A B C. D, vira uma soma nesses ramos A, B, C, D desse campo. Por que, que eu escolhi essa superfície? Porque, daí, eu tenho que é, esse DL vai ser o L, ele é paralelo ao campo aqui na, na, na fronteira, então esse produto escalar vira simplesmente uma multiplicação. E, além disso, como esse campo é constante ao longo desse ramo, eu posso substituir a integral simplesmente por uma soma. Né? Então, eu posso... Eu vamos somar esses produtos ao longo de todos os ramos. Vamos começar por aqui. Então, eu tenho... E normal. Vou botar assim, tá? Oh. Tá, não. e normal vezes dy sobre 2 mais e tangencial vezes L menos, porque agora o dy, se eu estou escolhendo esse sentido o dy está numa direção, o campo está na outra então menos e normal De Y sobre dois, mais agora cheguei até aqui, então e duas linhas normal vezes de Y sobre dois menos porque agora esse campo está aqui, o dL para lá, menos e tangencial, e duas linhas tangencial, vezes L, menos normal, vezes dy sobre 2, isso tem que ser igual a menos... DT bom, esses ramos aqui vão se cancelar e eu tenho que a parte tangencial do E vezes L menos a parte tangencial do E duas linhas vezes L tem que dar menos fluxo de B. Desistir. e agora eu faço o limite em que o dy vai para zero não altera esses termos mas esse aqui é zero porque eu vou chegar num ponto onde não tem não tem área então não vai ter fluxo do campo então no limite e por isso justamente eu escolhi essa essa curva né então e tangencial vezes L menos Z, duas linhas tangencial, vezes L é igual a zero, o que significa que as componentes tangenciais dos campos têm que ser iguais. Então, as componentes tangenciais... são contínuas através da fronteira. Então isso foi um, um, um apêndice, digamos assim, para a gente entender por que, que vai usar as condições que a gente é, vai colocar a seguir né é, essa análise da equação de, de uma das equações de Marx, eu mostra então que essas duas componentes aqui tem que ser iguais tá bom se a gente volta aquele desenho né? então a gente tem dois tipos de, de Polarização, falando sempre do campo elétrico, vamos começar pela transversa, né, está tá falando elétrica transversa, quer dizer, o campo E é perpendicular e depois magnética transversa, né. Essa nomenclatura é, é um pouco confusa, mas ela é utilizada na bibliografia, então a gente vai, vai manter, então a gente tem dois casos Com relação à polarização do campo incidente, a elétrica transversa que também é chamada de polarização S por causa da palavra em alemão que significa perpendicular e a magnética transversa também é chamada de polarização P, por causa da palavra em alemão, que significa paralelo. Então, nesse caso aqui, vou, tentar, vou desenhar só o plano de incidência, tá porque nesse caso aqui, no plano de incidência... O campo E é transverso ou é perpendicular ao plano de incidência. E nesse caso aqui. Então dependendo do autor Bota o E aqui Bom, vocês vão ver que o tratamento varia um pouco Mas os resultados são equivalentes Então vamos começar Pela, pela elétrica transversa Ou Polarização S Então eu vou tentar desenhar Todos os detalhes que a gente precisa. Bom, lembrem da anotação, né? Quando a gente desenha um vetor assim, ele tá entrando na página, né? É desculpa, saindo. E quando a gente desenha um vetor assim, quer dizer que ele está que entrando na página. Né? Então aqui, o meu campo elétrico está saindo da página. Aqui é um meio, aqui é outro meio, então, se eu faço um desenho, aqui eu tenho o plano XY, certo? Se eu fizesse, se eu tivesse olhando a figura dessa direção, ou seja, YZ, aqui na fronteira eu veria o campo E, o E' linha e o E duas linhas. Porque eles estão saindo da página. Então, se eu fizer o desenho assim, se eu virar assim, eu vou ver eles dessa forma. Então, aqui na fronteira, em y igual a zero, E mais E' linha, tem que ser igual a E duas linhas. e da mesma forma as componentes tangenciais do campo H tem que se, tem que se igualar, né? Então vou botar colorido porque talvez fique um pouco menos confuso, né? Então Escrevendo a componente tangencial do H, menos H cosseno teta, mais H cosseno teta, H' cosseno teta, tem que ser menos H duas linhas, cosseno teta duas linhas. Como a gente tem de antes, né, que o módulo do H o módulo de K vezes o módulo de E sobre mi ômega então a gente pode reescrever essa equação aqui da seguinte forma, substituo o H por KE, então, né? por que que eu substituo o H por KE, porque a gente, a gente, em primeiro lugar, vai considerar, por enquanto, que o mi é o mesmo em todos os meios, né? as propriedades magnéticas não são, não são relevantes, né? ou são homogêneas né? para os dois meios. Né? e o ômega é o mesmo para todos para todas as componentes da onda então eu posso substituir o h por KE. e é isso que eu vou fazer nessa equação se a gente substituir o h por KE. então menos KE cosseno de teta mais K'E' e cosseno de teta igual a menos k duas linhas e duas linhas cosseno de teta duas linhas então aqui embaixo teria Mi, ômega, Mi, ômega, Mi, ômega. O ômega cancela o Mi também, porque é considerado o mesmo, senão a gente teria que levar o Mi adiante. Né? Então aqui eu posso usar essa igualdade e também que esse é linha, é E mais E'. Linha. Então. Eu posso escrever que k e menos e cosseno de teta é igual k duas linhas e mais e linha cosseno de teto duas linhas aqui tem um menos. E daí eu posso multiplicar de novo, né? Só por conveniência, por CK. Que vai me dar o N, o índice de refração. Né? Eu agora... É, eu também chamo N2 de N2 linhas, né? Eu acho que talvez fique mais claro, porque tudo que acontece no, no meio 2 é duas linhas, então talvez fica mais autoexplicativo a notação. Né? E daí a gente separa, separa os termos aqui, né? E aqui fica n, então fica nE cosseno de teta menos mais n e linha. Cosseno de teta igual a menos n duas linhas e cosseno de teta menos e duas linhas. abrir as duas. Então, agora trocando os sinais e reagrupando, a gente fica assim. Junto esse termo com esse. Então, e n cosseno de teta menos n duas linhas cosseno de teta duas linhas é igual a e n cosseno de teta mais n duas linhas cosseno de teta duas linhas e daqui a gente consegue escrever o coeficiente de reflexão Que é justamente então, o coeficiente de reflexão na polarização S. Tá? Ou, se quisesse, o coeficiente de reflexão na polarização elétrica transversa. Que é o quanto do campo é refletido em comparação com o campo incidente. Então, isso dividido por isso é isso dividido por isso. Então, N cosseno de teta menos n duas linhas cosseno de teta duas linhas, n cosseno de teta mais n duas linhas cosseno de teta duas linhas. Então, vou chamar essa equação... 3 para usar depois e essa é de 4. Então a gente obteve um dos resultados interessantes, né? depois a gente vai analisar mais profundamente isso, né? vamos primeiro reescrever numa, numa outra forma alternativa, e mas principalmente agora do que que, que depende quanto do campo que vai ser refletido, tá? do índice de refração das duas uh, substâncias nota que a gente poderia dividir tudo por N o índice de refração da, da 1 e daí na verdade o S só depende do índice de refração relativo né? só vai aparecer o produto entre os dois ou a razão entre os dois índices de refração e do ângulo de incidência esse ângulo de, de esse ângulo de transmissão está vinculado ao ângulo de incidência pela lei de Snell. Então a gente também vai poder eliminar ele. Tá? Mas dependendo de, de como é a variação da, do índice de refração entre um meio e outro, mais ou menos campo, a intensidade do campo, ou, ou mais ou menos campo vai ser refletido. Certo? Bom. A gente precisa fazer uma coisa parecida, né? calcular o coeficiente de transmissão. E daí o que a gente vai tentar fazer é eliminar o E' dessa equação 3 e deixar o E'''. linhas, né? Então, na equação 3, a gente substitui o E' por isso, a fim de que a gente consiga eliminar o e'. Linha. E daí a gente fica. Olha, vamos trabalhar na próxima. Que talvez seja mais simples. Né? É, N menos E mais E duas linhas menos E. Vezes cosseno de θ é igual Então, aqui fica menos, ou já posso trocar o sinal de tudo, né? 2NE cosseno teta menos NE duas linhas cosseno teta é igual a N duas linhas. Então, junto esses dois termos lá o coeficiente na polarização F ou na elétrica transversa. Cinco. E agora a gente faz uma coisa uh, completamente análoga, só que em geral trocando os campos. né Então a polarização transversa magnética ou polarização P, uma situação equivalente. Antes eu vou só desenhar é, como que a gente vai colocar os campos, porque senão dependendo como define os campos pode ter diferenças de sinal. Então, de, de novo, né? Aqui o. o Por que, que eu desenhei o, um campo saindo e o outro entrando? Porque tem aquele vínculo entre K e, e H, né? O K escalar E tem que dar H. Então, se o K tá aqui, incidente, refletido, transmitido. O H tem que ser desenhado dessa forma. Se eu Aqui eu estou no Yx. Se eu desenhasse o Yz, quer dizer, agora esse meu z aqui é o eixo que sai da página, eu veria H', H, H duas linhas. Então, H menos H' na fronteira né, é igual a duas linhas e de forma análoga ao que a gente fez antes a componente tangencial do e também deveria deve ser contínua então e cosseno de teta mais E' cosseno de teta é igual a e duas linhas cosseno de teta linha agora eu substituo o e o, o módulo do e pelo, pelo h né, usando aquela mesma relação de antes e prossigo da mesma forma, né? Substituo aqui, aqui vai aparecer o H duas linhas, então eu substituo por H menos H' e procedo. A estrutura formal é exatamente a mesma, né? Eu acho que a gente não vai ganhar muito fazendo de novo a mesma coisa, né? Acho que vocês entenderam a, a ideia, né? Que é, que é mais importante. Então, a gente acaba tendo que o coeficiente de transmissão de reflexão na polarização P ou na transversa magnética pode ser escrito... E o coeficiente de transmissão na polarização P. Certo? Essas são... Essas quatro, né? RS, TS, RP, RP são as equações de Fresnel. Que foi a primeira pessoa que, que as deduziu na década de 20 do século 19. Né? A gente é, pode simplificar um pouco mais essas equações. Tá? Então. 5, 6, 7 Então a gente simplifica As equações de 4 a 7 Usando a lei de Snell Ou seja, a gente vai substituir o índice de refração no do meio 2 por, por essa razão então o rs vai ficar agora a gente multiplica todos os termos por seno de teta duas linhas e divide por n então Desculpa que eu troquei, cosseno, só para deixar na ordem poderia inverter, mas e a gente notando a, a simetria na equação fica mais fácil escrever e não cometer erros. Né? Então os mesmos termos, só troco o sinal e vocês lembrando da, da propriedade, a identidade né? trigonométrica. Então, certo? agora no TS, faço aquela mesma substituição, então e some e eu consigo usar a mesma propriedade de novo no denominador a gente faz um procedimento idêntico, né? Digamos assim, ou, ou pelo menos quase que totalmente análogo, né? Só vai mudar aqui as ordens de, de, em que aparecem os, os ângulos, né? De novo, eu acho que, que até aqui era interessante fazer isso para vocês se darem conta de como manipulam. Essas equações e como chegam essas relações é uma aplicação muito importante das, das equações de Maxwell. Mas eu acho que a gente repetir agora vai ser só cansativo, né? Então eu vou colocar o resultado para os outros dois, uma vez que, que já fiz para esses, né? Os livros A maioria dos livros sempre coloca as, duas, as quatro equações de Fresnel como atividade para os estudantes, né? mas acho que as quatro é, não cabe. Né? Mas é mais interessante mostrar como se desenvolvem duas, pelo menos, e as outras vão no mesmo caminho. Vou colocar todos aqui, para que então R perpendicular ou RS ou R. nesse ponto eu acho que seria adequado acelerar bastante o o vídeo né para não ficar tão cansativo é muito mais divertido fazer do que olhar Então, só lembrando, né, meio 1, um, meio 2, ângulo de incidência, ângulo de transmissão, essas são as equações de Fresnel. vocês podem antever, a gente tem um farto material para explorar nas próximas aulas. A gente vai fazer algumas aplicações delas e tentar entender a física que está por trás dessas equações. Né? Até agora a gente se concentrou no formalismo de obter as equações, mas precisa ir adiante, evidentemente. Né? A importância dela resi resi delas né, reside no fato que você consegue agora saber... Quanto do campo que vai ser transmitido, quanto que vai ser refletido, de acordo com os teus parâmetros, né? E, e isso é sempre determinante né, em qualquer sistema óptico, né? Certo? Então, a gente segue nessa linha.